What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Esse vídeo aqui tá muito especial, eu fiz uma gravação com os meus amigos do canal Gold Vibes, o Felipe e o Alan, eles mandam muito bem, tem um canal de esportes, né, de futebol, eu falei sobre outros assuntos também, corre lá, confere, o link tá aqui na descrição do canal deles, aliás, e vocês vão conferir agora um vocabulário especial de esportes, futebol, enfim, em inglês, eles me ajudaram nessa. Check this out, learners! Então... É, aqui eu, eu peguei algumas, né, algumas gírias do futebol em inglês. Certo. Se você puder nos ajudar aí com, com algumas dicas, Faz né? Esse de paralelo do né, seu... futebol, é. com inglês. <risos> fazer, fazer... fazer uma mistureba aqui. <risos> Vamos lá. Com a tradução né, e, o, e o meaning, que é o, o significado. Certo. Quando, por exemplo, a gente, fala, a gente vê né, na Premier League bastante... É, Uh, this team has to be uh, someone else. Uh. Uh -huh. Então, to beat o que significa? To beat the defender, the team, o que, o que significa? É o, o to beat é tipo derrotar. Tem que ganhar tem que é, sabe, destruir o adversário, tem que <risos> o adversário, to beat someone. Não né? é bater, né? É, não é bater exatamente, é, né? É. de sair na porrada, mas sai, é Isso aí, quem falaria lá é o Felipe Melo, se ele tivesse lá, eu já ir e faria sentido. Um <risos> faria. Seria um mais sabe? É. <risos> então, e o beat, é, a palavra beat também é a batida, né? tem a tem até um fone de ouvido que é Beats né Beats by, by Dre né Dr Dre é né? o dono da, é. dessa marca de, de, dessa brand da brand ah. e tem até aquela bebida lá Skull Beats é batidas né? da Skull Acho... é. então mas esse Beats é de ganhar de alguém derrotar alguém isso né? isso mesmo então eu selecionei algumas aqui né é... para para você ver também que o, o... tem mais que algum... ah, é, é isso é, aí ó só para avisar a galera da nossa, nossa que, ó aqui são dois né fluentes eu Não, ele... eu, vou, eu vou eu vou falar aqui uns também aqui para né, eu, eu vou te dar um curso de inglês Alex. aí ó, eu vou tá te bem? dar um curso de inglês meu tá bom eu, aí ó manda, manda, manda, me dá o seu e-mail depois o seu nome completo aí eu te adicionar lá na plataforma de estudos Aí você já vai receber e já vai começar a estudar. Ah, tá, o Alan ah, deu, é eu porque ele é do canal. <risos> Mas vocês estão olhando aí que é. se quiserem fazer o dele, como que é? Se quiserem é. fazer o seu. Entra curso. lá no meu canal e na, em qualquer vídeo que você entrar, na descrição vai ter um link lá para você entrar em, na fila de espera. Que quando a gente abrir matrículas pro curso, aí você vai ser avisado por e-mail. É, o ah. curso do Júnior é, é. bem disputado. Inclusive, é, o curso do Júnior faz parte do é, a saída para o Pro Brasil, Brasil aeroporto. É, é o aeroporto do Nando Moura exatamente, então é um é. curso bem bacana assim é. bem bacana né é, fantástico. é muito f... exatamente desculpa é. desculpa é. A expressão. É. Sem, sem modéstia é, aqui. É. o curso é maravilhoso é, é aprovado por to, todos os, a, as plataformas de estudos que a gente trabalha tá inclusive pelo Nando então sim é o Nando semelha. e o Nando ele tem uma equipe né eu assisto os vídeos dele sim. ele diz que ele tem uma equipe então todos eles veem, né, se, se vale a pena porque o nome dele tá em jogo, ele Exato. não faz média com, com ninguém, não. Não, ela tem que passar é. pelo critério né, é. de, de aprovação lá do Nano, que é, é. bem alto. É. E é, é óbvio que passamos, né? É, óbvio. é isso aí. E quando eles falam também to be sent off. To, to be sent off. Eu é. anotei aqui até alguns exemplos aqui. É. Porque porque eu queria dar exemplos para os seus seguidores aqui ó. aqui o, o sent é tipo o passado do send é, que é tipo enviar né só que aqui nesse contexto é como se você falasse que a, o, a pessoa o jogador ele foi enviado para fora e quando ele é enviado para fora ele é expulso isso né então ele, é. ele foi enviado para fora do jogo uhum. então aí um exemplo que eu coloco aqui o flash vai colocar aqui né? na, na, na aqui o exemplo ó. <risos> the referee sent off both players For fighting during the match. Então, o juiz expulsou dois, os dois jogadores por brigarem durante a partida. Então, sent off, expulsou, expulsou. E geralmente isso acontece quando o técnico fica falando muito ali na orelha do, do juiz, né? Aí ele já expulsa direto. <risos> já expulsa né? direto, né? <risos> Aliás, o, tem muita gente que confunde, confunde coach... É o, Eu já vi o, esse o, vídeo o, Eu <risos> é. já vi esse vídeo. Coach e couch. É. O coach é o treinador. Sim. E couch é sofá. Mas ele se escreve. Ó, tá parecendo que a diferença né, da palavra é tipo um, uma letrinha assim que muda. Aí, às vezes, você fala assim, pô, o sofá falou com jogadores. Você é, <risos> confunde, né? É. O couch talk to the... Não, não, é coach. É a mesma isso coisa é do cough e coffee. coffee tá? Isso, isso. Spreadsheet e spreadsheet. Shit. <risos> <risos> Cuidar, bitch, bitch. É, complicado. Isso, Tem algumas complicado. coisas que são complicadas. Mas é. vamos lá, voltando para o futebol. Tá. On the back of the net. On the back of the net. Eu anotei é. aqui esse exemplo, ó. Porque back é tipo costas, traseira, né? É, nets é tipo rede. Só que essa expressão aqui é como se fosse é, o, o triunfo. É né? como se fosse a, a glória que o time ou algum jogador conquistou. Sim. Ou seja, palavras totalmente diferentes que quando juntas fazem um sentido mais diferente ainda. Uhum. Então, ó, the club's top scorer was Joe Jordan. Esse é exemplo que eu peguei aqui, o Flash tá colocando aqui. Who found the back of the net 15 times. Então, o jogador... É, do, o top jogador do clube né? Foi o Joe Jordan Que é, Obteve o triunfo, conquistou o título A glória, enfim Por 15 vezes Exatamente. Né? o então, back of the net é a glória, o triunfo Sucesso é, Você quer falar alguma aí? Não, vai lá é aí. Aí. Eu vou começar a é minha primeira, primeira aula Eu vou falar um Que eu mais ou menos sei Que é o clean sheet Clean sheet. sheet, é. Clean sheet. É, é, é o clean shit ou sheet? <risos> Qual que você acha que é? É sheet ou shit? Aí é uma sheet. coisa que para os inscritos verem okay. ele. Eu acredito que é shit. Sheet, não. <risos> <risos> aí você prolonga o som porque tem dois é. le, duas letras vezes aí você fala sheet. Sheet. Isso. Ah. É. é isso aí. Aí é. se você fala shit você fala merda. Ah, é, aí, é, não, não clean sheet não. É tipo, não, limpar a merda. Não dá. Não dá certo. Essa sheet. foi boa. Clean sheet é quando é, é tipo é, o Corinthians teve um tempo aí que não tomava gol. É o uhum. Cássio é, passava defesa boa. Né, defesa boa lá. Faz tempo. já. Faz tempo. É. Então o Corinthians ele era um clean sheet. sheet ele não tomava gol é quando você não toma gol o time não toma gol aí você usa clean sheet. porque antes tem uma história isso aí antes eles marcavam os, os gols no papel é, isso né, mesmo. na folhinha tal então quando a folha tava em branco tava limpa é, é porque o time não tinha tomado gol então por isso que vem a expressão folha limpa clean sheet, não tomou gol exatamente essa explicação é. não sabia não, hein? Aí, ah, tá vendo? É? é cultura, é. futebol. Cultura, cultura. É cultura, é, cara. O futebol, ele, tem, ele tá muito ligado com o inglês, né? Sim. Com o inglês britânico, principalmente. É, até porque principalmente. o inglês, o ah, futebol, ele veio, né? Veio da Inglaterra Então, é. até, realmente, tá Grosso. a ligação boa aí. Né? É. Uhum. E a gente fala, né, futebol, e que é o que eles falam lá. Aí, nos Estados Unidos, é soccer. Soccer. Né? Soccer. Aí, é uma coisa, é uma dúvida que eu tenho. Por que Soccer. <risos> Você sabe que até os americanos é, não sabem? É. Tipo, os americanos falam assim: pô, lugar todo lugar do mundo é, é futebol. E aqui é soccer. Tipo, por quê? Ninguém sabe. Porque o futebol para eles é o futebol americano. Uhum. É. Ah, talvez, talvez, seja, talvez seja por isso, né? né? É, porque o, o, o futebol é tipo assim: foot é pé. Isso. E bola é bola. Então é tipo bola no pé. E lá o futebol, o futebol dele é mão. Como... Mas que é, o dia que você foi tênis né? É, é até é, é, é, realmente. Valeu, Ingrid. Valeu. Não, não tem. Vocês Não vendo. tem sentido valeu, nenhum. Valeu, é. valeu mesmo. tá sabendo legal. Exatamente. E tem também uma expressão que eles usam lá que chama soccer mom. Soccer mom. É, essa eu não conheço, cara. Não conhece? Não conheço. Você vai me ensinar agora. Agora eu não sei. <risos> Mas, ó, eu, o, que eu, o que eu tenho ideia <risos> é. é que são aquelas mães que vão pro, pro futebol claro. e ficam é, torcendo pelo, pelos filhos, claro, né? No, claro. Que aqueles filhos que estão que no, no, no college, né? Isso, Se eu não me engano. Isso. É, ah, é, do, essa, dos jogos Essa eu não sabia, mas agora que você explicou faz um sentido é, Eu falando. acho que é isso, so mas tudo man. bem Vocês aí, ó, se estão vendo isso Se estiver errado, é. se tiver é. errado <risos> Me perdoa, mas co comenta aí E fala qual que é o real significado O que significa brace? Brace Brace é quando é, quando, quando um jogador Quando um jogador Não, é, é isso Quando um jogador marca dois gols na mesma partida, ele faz um, um brace. Um brace. É. Então, eu até peguei um exemplo aqui, ó, Cavani. Cavani scored a brace. Quando ele, ele marcou um brace, ou seja, ele marcou dois gols. Dois gols na partida. Dois gols na mesma partida. Então, ele fez um brace. E além do tipo um uma brace, é, né? tem o um hat-trick, que são três três uh, gols na mesma partida, né? Exato, hat-trick. É. Aí é... Uh, Tem but... até uma história também que eu não sei essa história, não me é, pergunte. não. Que <risos> aí eu... Você sabe? Não, não, não. Tá. A origem Mas a, a origem, a origem é. é bem bacana, assim. Também não uh -huh. sei. Se alguém souber, deixa. por favor, deixa, deixa aí, interagir com é. É. <risos> Olha, eu vou escolher um aqui que eu não sei o significado é. nem sei falar, que é bem... né? Uh -huh. <risos> The him closed doors match. Isso, é behind. Behind. Behind. behind. É. Foi Isso. uma coisa que foi bastante usada na é. Mais é, behind closed uh, door match é tipo assim é atrás fechado portas partida essa é a ordem das dessas palavras uhum. né aí você pega tudo e faz uma partida com portões fechados uhum. por ele sabe que é sim, sim, sim. partida com portões fechados é, nessa pandemia né principalmente teve Exatamente. muitos muitos behind closed door match Exatamente, é um bom exemplo. Quer fazer mais um? Vai lá, vai lá. Vamos, vamos lá, lá. Uma tô, lá, vamos lá, pessoal. É aí, vamos é. lá. É, meu Deus do céu. Estou sentindo a pressão já. <risos> a gente olhando para ele. É todo mundo, né? É. É, vamos secar o Alan aí, é. ó. Sequem o Alain. É, é, pega o vai. mais difícil, Alain. Pega o mais difícil. To put off a great save. To put off a great save. É, eu coloquei até o Rogério isso aqui, ó isso tipo muito bem tipo a great oh, save é bem. quando você o goleiro faz uma defesaça né ele fez uma defesa fantástica tipo aquela do como chama aquele goleiro que defendeu com calcanhar? Higuita. Isso. Vocês lembram dessa Escorpião. defesa? Escorpião, né? Isso, é. isso. Cara, que, que maluco, né? Maluco. E ele tava... não fez só uma vez, ele fez é, várias. né? direto. Ele Jura? Putz, cara. Então, ó, o, o Iguita fez... O que, que ele fez? Ele fez um, um pull-off, a great save. Save, né? Uma é, defesaça. Sai. Então, ó, Rogério Senna pulled off a great save against Liverpool. Yes. Yeah. Ele remember? fez isso mesmo. Isso. Era o O pessoal chamava do Gol do Tri, alguma coisa assim. Isso. Foi, foi o Lampard que foi. Lá. Não, o Gerrard. Gerrard, Ger, é, é verdade. O Lampard era é do Chelsea. Aí o Rogério foi lá no, no canto, No ângulo, né, cara? Putz, Sim. Foi, nossa, foi sensacional. maravilhoso, foi maravilhoso. maravilhoso. Away goals, rule. Essa é legal. É. Away é, é fora, né? Fora, goals é gol, né? goals E rule é regra. Ou seja, são os gols... A regra dos gols fora de casa. regra dos gols fora de casa. Isso acontece muito quando tem jogos de ida e volta, né? Campeonatos, Mas... por exemplo, como a Champions League. É, era é, é, é um, é um tipo de regra que tinha bastante, né? tem, né? E né? Mas... é que desde a última temporada na Champions League parou, não é. tem mais. E né? também, agora na próxima temporada da Libertadores também não vai ter. É. Ah, não, então, vai ter? É, então não vai ter? Então é uma mais. regra que... Era bastante usado e, e, e, e dificultava bastante. Era uma regra assim bem pertinente no campeonato, que decidia muitos jogos Sim. e que a partir da próxima temporada não vai ter em muitos campeonatos. Não tem mais na Copa do Brasil, Libertadores. Ah, ah, a Champions é já não tem mais. Falso 9. False 9. Esse é o falso 9. É. é o falso número 9. É, é... O Messi poderia ser um falso 9? Sim, nove? já foi usado. Fazia, já foi no já. Barcelona já. já foi usado. Já? Já. É, vocês devem entender melhor do que eu, mas é como se fosse um meio, um meia... Que marca gols e faz função de atacante? É é tipo o, isso? É o contrário, é um atacante uhum. que ele tem uma, uma função ali. Né? Na verdade é o um meia, né? É o é um meia, é, é, certo. É, um, perfeito, uhum. perfeito. É, é o, é o é, meia que faz isso. algumas funções isso, de atacante. Isso, isso. E o Inger também, né? Que eles falam. Uhum. Que é, são os alas, né? Winger, winger, isso. Exatamente. Vai pro, pra esquerda, pra direita. Ele tem uhum. essa função assim múltipla, né? Múltipla. Né? Ele, na verdade, Sim. é um cara que inicialmente <risos> ele tem a posição de 9. Só que ele não fica ali parado, né? Ele tem essa movimentação, como o Felipe explicou, de ah, vir para o meio, de, de perembular pelos lados, né? Aquele entendi. cara central, como o Ronaldo, sim, era em outros sim, tempos, né? Sim, é, bacana. Oh, é um fantástico. Bom, adorável, vamos lá. O jogar. Ah, o Ronaldo, demais. Muito bom. Um, vamos ver mais uma. Man, man of the match. Man of the match. Esse aí é o, é o cara da partida. É o destaque né, da partida. Então, é men, né? o homem... Of the match da partida, o cara do, do jogo é o destaque. É, então, Pelé was always the man of the match. Pelé sempre Sim. era o, o, o cara da partida, o destaque. Até quando não jogava é verdade. Até hoje, né? É, tipo É uma loucura. O cara é, é o cara. É, verdade. E verdade. big game player. Big Game Player. É quase, né? é, é quase na mesma... Vamos usar o Pelé de novo, né? <risos> o Big player uh, big Game Player é tipo o melhor jogador uh, de todos, né, de todos os tempos. Então, Pelé is the, great, the greatest big player... Uh, vamos ver aqui o exemplo de novo. Ó. Pelé is the greatest big game player in soccer history. Uh, o Pelé é o melhor jogador de todos os tempos na história do futebol. Então, Big Game Player é o maior de todos. É isso aí. Legal. Tem mais alguma? Uhum. Eu, eu, eu, eu gostei falar. uma daqui, ó, é, que é Woodwork. Woodwork, que são as traves. Né, as hum, três bom. traves, né? Três ou quatro? Não, três traves. três, três. Aí não dá, né? Quatro? <risos> <risos> Pô, uma antena. Né? Fazer... <risos> ou, ou na linha, né? Assim, ó. Assim, um quadrado assim. Um quadrado. <risos> quatro traves, não. O so, woodwork são as traves, né? Então, the ball hit the woodwork. A bola bateu na, na, nas traves. Na, na trave aí. Talvez porque antigamente era de madeira, né? Eu acho. Isso. Porque a palavra woodwork é a soma de wood, que é madeira, né? Uhum. E work, que é trabalho, ou seja, trabalho de madeira, trabalho madeirado. É. Aí vem o nome por causa disso. Mas hoje também o pessoal fala bars. É, é De verdade. barra, né? Sim. Bar. Então, the ball hit the bar. É verdade. Enfim, aí tem os Nossa. dois nomes, né? Bom, Júnior Bom, Junior. Muito obrigado, né, por ceder obrigado seu espaço. Vocês. Ele cedeu o espaço dele aqui pra gente. O canal dele é muito maior que o nosso. Obrigado pelo convite, foi muito legal. É, fazia muito tempo que eu não gravava com outras pessoas, né? Então eu tô voltando a gravar e eu agradeço o convite. Depois né? da pandemia aí, né? É, exatamente. Fiquei muito tempo aí sem gravar com outras pessoas, né? Então hum. agora a gente vacinado, né, com mais... Sim. É, vou tentando voltar ao normal, a gente vai também... É, voltando ao normal nas gravações. Graças então, a obrigado. Deus. É, obrigado. Obrigado é. mesmo pelo convite. Um é. sucesso para vocês, para o canal. Tá? E para galera que tá assistindo aí, parabéns por seguir o Gold Vibes. É isso Continuem aí. Continuem assistindo. Até a próxima. Um abraço. Um e abraço. se inscreve, isso. curte e comenta, né? Exato. Compartilha. É, é, compartilha. Compartilha, com a galera, compartilha por também. Por favor, compartilha, compartilha aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.